O mundo não para de girar e o seu dinheiro não pode ficar parado. Que tal começar a investir já na Genial, uma das plataformas que mais cresce no Brasil? Que tem tudo aqui, na palma da sua mão. Todo mundo pode ser Genial. Abre a sua conta.